Nada mais nada menos que eu uso passageiro de certas coisas como roupas, calçados, acessórios e outros mais. No ar, a sétima edição do Áudio Brasil de hoje. Estúdio, e ela surgiu no início do século XV, no renascentismo europeu. O primeiro ateliê de alta costura foi na França por Charles Frederic Work. E aqui no Brasil, a moda chega com os imigrantes trazendo suas culturas e tradições. De maneira geral, muitos acontecimentos influenciaram a moda. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, uniformes de soldados viraram moda, viraram tendências. Assim como mulheres imutadas que perdiam seus maridos na guerra usaram preto como roupas sóbrias. Aí o preto acabou predominando durante lutos. A falta de tecidos para a fabricação de roupa acabou transformando e surgindo vestidos curtos e saias curtas. São essas algumas curiosidades do meio da moda. Atualmente muitas coisas ainda continuam influenciando o mundo da moda como países, como culturas, como regiões. Cada estado, cada região, eles trazem suas culturas diferentes. E para falar um pouco de tendência de moda, convidamos a Camila Parra. Mais aquela pegada que só a mocinha usa cropped Não, um cropped mais Compridinho, como o meu, fica legal para qualquer idade Não tem, eu acho que não tem mais aquela restrição Não tem mais isso E também eu acho que depois da pandemia O pessoal ficou mais Querem algo alegre Inclusive a tendência hoje é uma pegada Inverno, mas com cores vibrantes Como você está vestindo hoje Que vem com Que é um look Camila Parra Sim, vem com uma pegada de um verde, um, um lilás, um o roxo. Um roxo, cores bem alegres. Não tá vindo mais aquela só por ser inverno usar um. Marrom, um marom, cinza cinza. preto? Não. Esse inverno vem muito alegre, acredito que seja por conta disso. Porque muita gente ficou trancada dentro de casa. Não, agora o pessoal quer sair, quer tá descolado, né? Alegre, né? É, é isso. Eu Sapatos. 5000 A.C. no Egito Antigo e na Mesopotâmia também tiveram grande participação na história da moda, até atualmente. Na história da moda, a população do salto começa com Catarina de Médici, esposa do rei Henrique da França. E uma curiosidade: homens também usavam sapatos no século 17. O rei Luís Sol, devido à sua estatura baixa, criou um salto, Luís XV, que foi muito usado na época. Aqui no Brasil, os calçados chegaram em 1808 com a corte portuguesa. E atualmente, quem nos fala sobre tendência de calçados é a Estela Surfiari da Estela Lago. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho aqui na loja. Nós trabalhamos com fabricação própria de calçado, né? Nós temos a, a, a, todos os nossos modelos são modelos exclusivos. Então a gente sempre tenta trazer para vocês modelos bem atemporais que vocês vão poder usar ao longo do ano, em todas as estações, você não usa mais o preto, você vai gostar do colorido e cada vez mais vai brincando com as combinações de cores. E esse salto bloco, esse salto quadrado, como foi que surgiu essa ideia? O salto bloco, na verdade, foi assim, hoje a gente precisa de conforto e as mulheres não dispensam um salto, né? Um salto sempre é muito bem-vindo. Ele alonga a silhueta, né? Fica bem legal. Só que o que acontece? Normalmente, quando às vezes você fica muito tempo, principalmente as meninas que trabalham em escritórios, às vezes ficam muito tempo de pé, era uma queixa constante, que não queria mais salto, que já estava doendo as pernas. E aí a gente veio buscando esse conforto para elas também, não só para esse público, mas para abranger todo mundo. Então o Salto ele traz aí uma estabilidade no andar, um conforto nas pernas, que você não sente sua perna ver. Então é muito legal. E na verdade agora a nossa coleção outono Inverno tá vindo bem colorida. Então vai ter um cores, uma gente, é o pint, tá vindo forte, tá bem. o tom de verde também vocês vão ver bastante. E o laranja predominante também. Cor evidência, né? Com certeza. Acessórios dentes, sementes, ossos, pedras, eram transformados em acessórios. Assim foram suas origens e também eles eram usados como amuletos de sorte. Na história da moda, os acessórios tiveram uma grande evolução, principalmente com grandes nomes como Coco Chanel. Claramente que os homens também não iam ficar de fora, né? Também tem tendência para homens. Quem nos fala é a Léria da Radical West. Hoje eu tô aqui pra explicar pra vocês sobre a moda masculina, né? A gente tá muito tempo aí no mercado, então a gente super entende, então, sobre moda. Olha, eu vou te explicar sobre o xadrez. O xadrez, ele é uma tendência, assim, tipo, o xadrez ele é uma peça que você usa o ano inteiro, né? Tanto no corpo, como um acessório, você, tipo, amarra na cintura, né? É uma peça coringa. Isso, ele é super descolado, o xadrez, pras meninas, pros meninos. É uma peça, assim, que, tipo, vai com tudo. E depois agora para o nosso inverno aí, né? Nova coleção outono inverno, eu tenho isso aqui, ó, os moletons, né? Umas cores mais neutras, umas cores que combina com tudo. E também tem os coloridinhos, né? Para quem gosta aí de uma coleção mais colorida, que são os meninos, as pessoas né, mais jovens, esses descoladas, meninos... né descoladas, isso mesmo. Os meninos adoram cores, né? Essa tendência do. Nossa. Com esse moletom bem colorido E aqui por último eu Deixei pra você o corta-vento Gente, o corta-vento, essa peça que Era uma peça, eu vou até tirar pra dar um foquinho aqui, ó ela é uma peça que você usa o ano inteiro. Por quê, Lu? Ela é uma peça assim, ela é antifrio, ela é antivento. Gente, ela é ótima. Sabe pra esses dias que tá meio friozinho, assim, você coloca uma peça dessa, gente, vai com tudo. E outra, ela é bem levinha, você vê, um tecido fininho, levinho. É uma moda pra qualquer hora, né? Isso, e super protege, viu, gente? Eu tenho mesmo e eu adoro. Estar na moda ou andar na moda não significa andar com roupas luxuosas ou de grife. Estar na moda é você ter ou criar o seu próprio estilo. Estar de bem consigo mesmo. O Áudio Brasil fica por aqui. Até o próximo programa. Para você que nos acompanhou até aqui, um grande abraço.